rou unha, o que será que pode ser isso? Olá, ouvintes do Espaço Família, estamos aqui para mais um momento de informações da psicologia para você e sua família. Por que será que roemos as unhas? Quais as consequências que isso trazem para minha vida? E o que eu posso fazer, então, para tentar reduzir esse comportamento? Uhum. Então a gente vai ver que o roeiro unhas pode estar relacionada desde de, é, alta tensão, né, uma preocupação com algo específico, é, ansiedade a busca de relaxamento, a busca de um alívio dessa, dessa cobrança, dessas pressões, questão da frustração, então o, o relaxamento, até a questão do perfe per perfeccionismo, a busca de sempre querer fazer mais e melhor, para diminuir a irritação e diminuir a insatisfação. De uma maneira geral, podemos resumir que isso está muito próximo lá das ansiedades, das preocupações, como mais um comportamento. Né? E no que, que roer as unhas impacta na minha vida? Pode trazer problemas psicossociais e biológicos também. Né? Então, desde é, poder fazer machucados na, né, na ponta dos dedos, nas cutículas, é, eu posso prejudicar as questões dos meus dentes, como enfraquecimento, bruxismo, problema nas gengivas. É, eu vou trazer também questão da autoestima, que vai ficar rebaixada, porque minhas unhas estarão feias. É... A gente vê até a questão do bullying, é, onde as pessoas comentam, né? Que feio, nossa! Principalmente se voltar da criança e adolescente, as pessoas vão comentar em relação a isso. É, e também vai passar aí uma impressão de uma pessoa insegura, talvez meio desleixada, né, com falta de confiança. Então, isso nos traz consequência para a vida assim. Uhum. E aí, o que, que eu posso fazer, então, para tentar melhorar é, esse comportamento? Então, é um comportamento compulsivo, que a gente chama. E aí, a gente pode buscar várias, várias estratégias de tratamento. Desde comportamentais, como a, a, aqueles esmalte com gosto, né? Que a gente põe na boca fica um gosto ruim. a gente já retira é, a mão da boca. Então, para tentar nos evitar, é, dependendo do caso... Buscar identificar aí o que, que me gera ansiedade, qual que é a questão aí que me gera essa frustração, essa cobrança, essa necessidade da compulsão e aí eu vou trabalhar isso lá em psicoterapia com o auxílio do psicólogo também, né? E, e aí eu também posso buscar outras estratégias para tentar evitar, né? Colocar a mão na, a mão na boca, e, às vezes substituir, por mascar um tomar água, tomar outros comportamentos que associem. Então, se esse for o seu caso, roer, roer unhas ou conhece alguém que faz isso converse oriente indique esse vídeo e se precisar procure ajuda especializada ok então esse foi um momento para você e para a sua família se tiver sugestões ideias para novos temas me procure lá no meu instagram psicóloga gisele com dois Fux f u c -H s e estou à disposição para conversarmos mais ok tchau tchau